Fala aí, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan. E olha, muitos de vocês me pediram para que eu fizesse um vídeo aqui no canal com a minha namorada. A gente já tinha feito um que a gente falou das diferenças entre um filme dirigido por uma mulher e um filme dirigido por um homem, utilizando como base o filme do Esquadrão Suicida e o filme das Aves de Rapina. E por isso, muitos de vocês já haviam falando, Jonathan, faz vídeo sim! Tinha gente até me pedindo para fazer vídeo comendo doce com você. <risos> e agora, eu decidi que, que tava fazer. na hora. Um dia, um uhum. dia, né? Se a gente conseguir reunir todas as coisas para super-herói. A Jabala fine e Ajabala, Dinheiro. Vini, é. Então, a gente decidiu... Eu, eu decidi. Eu decidi que a gente tinha que fazer mais um vídeo. E que tal a gente começar inaugurando um novo quadro no canal, chamado Acerte o Herói? Vamos lá, vou passar aqui as regras para a Vitória. A primeira regra do Acerte o Herói é... Você só vai ter três tentativas de acertar o nome de cada personagem será mostrada uma foto do personagem e poderá ser dada uma dica sobre aquele personagem, onde ele apareceu, ou alguma coisa próxima ao seu nome. E a participante, no caso a Vitória, vai ter que acertar qual é o nome do nosso herói. Para isso, nesse vídeo separamos 10 personagens. E olha, você vai ter um grande trabalho, hein? Hum, ah... Essa daqui... Essa é fácil. É a Vince Negra, né? Quase. Tá próximo. Muito próximo. Você errou uma letra. Vince negra. É, não é vince negra, não? Sim. Lince negra. Boa, boa. Eu sempre falei vince negra, então pra mim era vince negra. Não, mas, é, mas é, essa daí é o fácil, porque você matou com a música. Mas o que, que significa lince negra? Lince? Lince é um animal, tipo um gato. Mas não tem nada a ver o poder dela de passar por parede. Mas por que que, que é, é lince bem? negra? e Por que, que o nome do cara é noturno? <risos> Netuno. Não, é noturno. É noturno. Netuno. Tá. Ah, essa daqui eu lembro dessa menina. Ela é do filme da Arlequina, não é? É. Ela tava lá. Tá. É aquela de cabelo curtinho, preto. Sim. Eu não lembro o nome dela, porque ela falava o nome em um filme que ninguém levava a sério, lembra? É, do you know who I am? The Crossbow Killer. The crossbow, killer. crossbow Killer. É, assassina da besta. Eu não sou assassina. Que... Foi uma boa escolha, né? Fizeram ela ser... Eu não lembro o nome dela, mas eu sei quem é. E a proposta eu gostei muito da atriz, tá? Pode era ser. uma coisa tipo matadora. Tá perto. Tipo... Eu não... Era matadora, não era assassina. Era um nome tipo forte, não era? Era. Eu não lembro qual é o nome. Caçadora. Esse não foi. Ah, quase. quase. Matadora é quase a mesma coisa. Chegou bem. Essa cena da besta tava perto. Matadora é quase... É sinônimo. Agora vamos lá pro sem cara. Olha, pelo pontinho de interrogação, eu acho que é o charada. Tá perto. Charada, ponto de interrogação... Estão? É? Ah, você chutou. Ah, tá. A dica foi boa, mas tá bom. Valeu. Ah, então. Valeu. Próximo. Ah. Esse você não vai acertar. Esse é, parece o Hulk. Não é? Vai falar que é o Hulk? Não, é o Hulk endemoniado. Já perdeu um. Não é não. Só tem mais duas <risos> tentativas. E agora, a partir Cara, de agora, não tem mais dica. Eu não sei, velho. Parece o Hulk. É da Marvel? É da Marvel. Tá perto. Uma parte do nome do personagem é Hulk. Mesmo. Hulk Satan. <risos> não. Não. Não <risos> é, qual é? Não, não mais, que é uma, mais uma, mais uma tentativa. São três eu já tenho Não tem tente. nada de demônio. Você já falou demônio, demônio satânico. Hum. Hulk. Vitória, pensa que o cara que criou o quadrinho não é muito original. Ele vai pensar em criar o um personagem e botar um nome aleatório, tipo questão. Vermelhão. Tá, chegou muito bem. Eu não sei. Agora eu a sua última chance. Isso. Vermelhão. Red. Quase. Qual é? Não sei, gente. Oh, que, vermelho. Que, que óbvio. Isso. Que óbvio. Filho. Eu nunca ia acertar porque eu não esperava uma coisa tão óbvia. Eu subestimei. Essa, eu pensei nisso quando eu botei essa. Agora é isso daí você sabe. Isso ah, daí é, é pra o... quem vê desenho animado. Esse é o Itachi. Obviamente, meu personagem favorito. Eu acho que você sempre viu mais anime do que ver Com certeza. Horror. Naruto, meu personagem favorito. Itachi. Então, esse é você se a gente se acertar. <risos> Um Agora você chegou no desafio difícil, que foram os inscritos que mandaram. É um desenho pra crianças isso? É. É de Goku, não é? É, do Dragon Ball. Dragon Ball? É do Dragon Ball. Eu não sei, Jonathan. Nunca vi Dragon Ball na minha vida. A graça é você chutar e tentar adivinhar. Tá bom. Essa é a graça. Eu também nunca fui muito de ver Dragon Ball. PINQUETE. PINQUETE? É. <risos> não é não? Não. Você nunca vai esse Eu não sei. ETzinho. E.T. mal encarado. Eu jurava que você ia falar chicletão. Chicletão é uma boa. Eu pensei que você ia falar isso. Não sei quem é. Quer que eu fale? Uhum. Kid Bu. Kid Bu. Eu nunca ia acertar isso. Caramba. Nem sei o que, que é isso. Aí, é um E.T. É Tá aparecendo aí escrito inscrito que mandou isso. É um E.T. É um alienígena. De... Não sei. Não tem como adivinhar isso. Próximo, então. Esse daqui é do Bob Esponja? Tá, isso daqui... Cartoon, né, É, ser. era de um desenho do Batman, um personagem nada a ver com o Cara, que tinha... Isso na mão dele, eu vou dar a dica, isso daqui é ketchup, e na outra e é mostarda. Cara, tinha um... um depois você procura e bota aí pra eles verem, um velhinho, que era do, do Bob Esponja, que era tipo... Não, não conheço. É do desenho do Batman, chuta, ele tá com ketchup, marma de ketchup e marma de mostarda. Hot vou... dog. Hot dog? Boa, é? achei é? criativo. É, não? Não, pode chutar mais uma. Mais duas, na verdade. Não sei, não faço a mínima ideia. Rei dos Escondimentos. Rei dos Escondimentos? Sério? Não. E esse é o último. Isso eu só conheço, é daquela série que a gente tava vendo. É, era. Pediram pra botar os membros. Era o nome um que... da série era Patrulha do Destino. Era um que era ruivo, não era? Já olhou pra alguém e pensou, o que, que passa tirar na cabeça a... dela? Ah, tô confundindo a série. <risos> Sorry. tô confundindo com o outro, Matador. Um que usava uma máscara, usava <risos> ah, uma máscara. Ah, não, não é. ficava toda assim. O nome desse era Roxack. Não, é o Roxack. Não né? é o Roxack. Múmia. Múmia, boa. Múmia? Não, ele é como se fosse uma múmia, mas o nome dele é, é impossível de acertar. Não sei, gente, papel higiênico. Papel. <risos> Homem negativo. Tá negativo. Bom. Tem nem o sinal de de menos pode vir. <risos> Ai, tem próximo? Não, acabou. Não, tem, mas tem, sim. super choque, esse eu sei. Esse daí tu nem precisou pensar. Não, cara, minha infância, gente. Esse daqui já foi, Agora, ó, Agora esses negocinhos aqui meio desconhecidos, não quer saber. Não, aí não fui eu que peguei pesado. Ah, não, tem mais. Tem mais esse. Esse, esse, é esse é o... daqui é o novo personagem da DC. Eu vou deixar você analisar a foto. Analisou? Agora hum. pode chutar o nome dele. Monstro das Correntes. Presta atenção, o que que ele tá? Ele tá com Robin encole encolerado. Esse é o Robin? Esse é o Robin. Esse, esse também tá é meio o Robin, que tá aqui embaixo. Batinga? Batinga? É? Por que é Batinga? Ba Batman Coringa. Batinga. Cara, eu acho muito criativo essa Batinga. Não, não é Batinga, não infelizmente. Não sei, Jonathan. eu nunca vi esse bicho na minha vida. Ele é novo. É assustador. O objetivo dele é esse. Ele é um Batman, ele é o um Batman, só que o Coringa. Colocou um soro que faz as pessoas rirem nele. se Batman. Uhum. Aí ficou maluco. Aí ele é o Batman. Não vai estar o nome, eu mas... acho? Não. Que ri. Batman que ri? Nossa, que povo sem criatividade. <risos> eu criei o nome Batinga, que ia ficar super mais. Me... Batinga é Batman. Com coringa. Aí o final, Inga. Batinga. <risos> ia chutando. Você chegou muito perto, vermelhão. Três. Três quatro. Cinco. Oh, Ó, não sou tão ruim quanto eu imaginei. Médio. Né? Fez a média. Né? Quer mandar um abraço? Quer terminar o vídeo você? Não. Ó, obrigada por estar comigo, tá obrigado. bom? Eu achei muito <risos> divertido fazer esse vídeo. Também. Gostou? Gostei. Eu sabia que você ia adorar. O pessoal de casa tava louco pra te trazer de novo. Uhum. Já faz mais de duas semanas que a gente fez aquele vídeo. Eu né? nem. Sim, faz muito tempo. Me liguei tempo. que faz tanto, foi tão rápido. Quem sabe a gente não faz a segunda parte desse vídeo? Bota uma meta de like pra gente bater. A gente faz a parte. 500 likes. 500 likes. É. Fechado. Se bater 500 likes, a gente faz a parte 2 desse vídeo. Fechado, meu Fechado. amor? Fechado. Então, deixa Escate. o seu like. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima, escada <risos>